Bora falar sobre quem faz acontecer as eleições? Mesária, mesário, corre aqui! Oi, tudo bem por aí? Eu sou a Maíra Alves e esse é o Tira Dúvidas das Eleições, podcast produzido pelo TSE. São vocês que chegam cedinho, abrem a sessão eleitoral, liberam a votação do primeiro eleitor e fecham a sessão quando não tem mais ninguém para votar. Ô, oh, Gracinha! Estou aqui para facilitar ainda mais o trabalho tão importante de vocês. Então, bora de dicas para o segundo turno que vem vindo aí? Um ponto importantíssimo aqui: a votação em todos os estados será pelo horário de Brasília, das 8 horas da manhã às 5 da tarde. É legal a gente sempre reforçar isso porque o Brasil tem vários fusos diferentes, né? Então, no domingo, dia 30 de outubro, todo mundo precisa seguir o horário de Brasília. Outra coisa, quem já tem um aplicativo e-título com foto, não precisa apresentar outro documento. Já quem não tem foto no app, aí mostra um documento oficial válido com foto. É isso. Uma dica que é bem legal e que vai ajudar no fluxo de pessoas na sua sessão, é deixar aberta a página 29 do manual em cima da mesa, ao lado do terminal. Isso é para galera que tem dúvidas de como posicionar o dedo polegar ou o indicador no leitor biométrico. Se a digital for reconhecida, tudo certo, e o eleitor não precisa assinar o caderno de votação. Agora, se a digital não for reconhecida, aí ele precisa assinar o caderno de votação, tá bom? E não esqueça, é proibido o eleitor entrar na cabine de votação com o celular ou qualquer outro aparelho eletrônico de gravação que possa violar o sigilo do voto. Também não pode entrar mais de uma pessoa na cabine ao mesmo tempo. A exceção é para quem tem deficiência ou mobilidade reduzida. Aí pode levar um acompanhante. O acompanhante também deve apresentar documento de identificação e ele não pode estar a serviço da Justiça Eleitoral, de partidos políticos ou federações partidárias, tá? Se tá chegando a hora de fechar a sessão, às 5 da tarde pelo horário de Brasília, e ainda tem gente para votar, você pode distribuir senhas para esses eleitores e organizar uma fila. A urna só deve ser encerrada quando todo mundo que tiver a senha tiver votado. Gostou desse conteúdo? Então segue a gente e deixe a sua avaliação aqui na plataforma em que você está escutando esse podcast. Obrigada e até o próximo episódio!